Mano, novo modo de jogo lindo contra o Thanos, vocês estão ligados já? E o que eu pensei, pra lutar contra o Thanos, nada melhor que quem? Thor? Não, gelado, velho. Pra quem não tá ligado, gelado, daquele desenho, Os incríveis. Gelado. Sim, esse aqui é o gelado. Fica frio aí! Igualzinho, velho. Então a gente vai lutar contra o Thanos de gelado com asa. O gelado tem asa no, no, na minha cabeça. Vai ser isso. Gelado vai ter asa. E vamos ver o que, que vai dar. Gelado contra Thanos valendo. Thumbnail. Ah. preciso ficar vivo, pelo menos, antes, até o Thanos Preciso matar as pessoas que também estão tentando me matar e matar o Thanos Tô com nariz entupido porque eu tô doente E eu não sei onde tá meu Neo-Soro Mas tudo bem, eu consigo viver sem porque eu não sou viciado em Neo-Soro Não sou, não sou ne Não soro Não sou Não soro Neo-Soro Vocês entenderam a piada que eu tava tentando falar, né? Beleza Bora, bora moleque, bora moleque Eu vou pegar essa 12 aqui Ah não, o cara vai pegar antes, velho Ai, safado, mentira 3 de vida, não Ai Gelado contra Thanos, parte 2 Take 1, valendo se a manopla cair perto de mim, já vai ser GG Porque eu vou pegar o Thanos e vou virar o Thanos rápido Mano, Thanos velho, é assim, ele é muito forte, tá ligado? Ele é apelão se você souber usar, mas ele é muito fácil de matar também velho Tipo, só acertar uns headshot nele, pá, e aí fica fácil de matar ele Não é muito difícil não, mas tem que saber usar ele Se você consegue usar ele bem, mano, fica muito apelão velho Tem um cara aqui? Já morre já, filhão Já morre já, filhão Cadê a planopla? Eu não consigo falar Cadê a manopla? Ah, tá longeão, demorou, demorou Vamos ter que... Vamos ter que ficar suave até pegar a manopla Demorou, mas tá de boa Por enquanto tá de boa Os caras, mano, eu vou te falar o que eles falam, fazem Por que eu não tô conseguindo falar, velho? Os caras, eles pegam, tipo, eles não caem do ônibus Pra sempre, assim, tipo Fica no ônibus até o último ponto Aí quando a manobra cai... Toma! Vai dançar na cara do amigo, não vai não, maluco Eu sei que dá pra pular aqui Eu sei que dá pra pular aqui Eu sei que dá pra pular aqui Eu tenho certeza que dá pra pular aqui Mas eu não vou mais tentar porque eu já cansei de a pular aqui Sabe o que os caras fazem, mano? Os caras pegam e ficam no ônibus até o último segundo, e aí caem Aí tipo... Ai, tô tomando tiro E quando... Uf. E quando eles caem, eles abrem o paraquedas e ficam tipo só demorando muito pra cair, tá ligado? Tipo, mocota cota Maluco, eu tô com a mira calibration, hein, velho Aí eles pegam a manopla, tá ligado? Tipo, qual é a graça nisso? Na moral, velho, fala aí Grudou! Grudou! Grudou nada, grudou nada Tem outro cara, tem outro cara Mano, tá, tá treta hard aqui, velho. Parece aí. Tem uns caras aqui embaixo, velho. Tá treta parada aqui, velho. Morre velho, os caras não morrem também, mano Pô, mas tô indo bem velho, só que agora tô com pouquíssima vida, e sem nenhum escudo O que não é nada legal Morre! Mano, 8 kills já velho Agora começa a tremer, porque você vê que está tá com bastante kills começa a tremer, é assim que funciona Você tá bem até então o Thanos tá lá em South Springs até agora, mano Até você ver que você tá com muita kill Você fica tipo, ah não, tá de boa, mano Tô jogando bem, pá, yeah, wow Aí você pega umas kills, mano Já fica em choque, tá ligado? Ah, preciso correr, velho Eu Preciso correr Não tenho nem material direito Eu Preciso correr demais, mano, mas foi insano ali Não parava de matar gente, ó, tem um cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo Eu preciso ficar safe na real, né, velho? Cadê o cara, velho? Ah! Preciso ficar safe. Nossa, que bala, velho! Ah, eu tô com pouquíssima vida, velho. Se eu encontrar o tano agora vai ser. Tano. Tô falando um tano há um tempo, se pai, só percebi agora, velho. Se encontrar o Thanos vai ser outro. Eu tô com pouquíssima vida, mano. Se encontrar qualquer pessoa, na real, velho. Tô com 70 de vida e... Mas tem os caras tretando aqui, ó. Tem os caras tretando aqui na minha frente. Não. Matou agora. Matou agora. Jug, jug. Por favor, Thanos, não me mata. Não, o Thanos tá... A manopla! A manopla tá na mão de ninguém. Ai, eu... Eu tirei sem querer o Chug-Jug, -jug, velho Bom, com o Chug-Jug -jug já fico melhor, velho, já me sinto melhor Já vou ficar full life, full escudo, full shield e full tudo A rima é boa Mas o Thanos tá ali, velho Pelo menos tem tenho jump pad, qualquer coisa Se ele vier pra cima de mim eu tento... Sei lá, velho Dar um olé nele com jump pad, sei lá Meu Deus, o bicho tá aqui na frente, velho Pô, ele full life e eu tentando matar ele sozinho vai ficar treta, mano Mano, ele vai vir putaço agora, velho. Olê, famito! Chega aí, otário! Ah! Ele vai querer destruir minha parada, né? Ah, ele não consegue, trouxa! Falou! <risos> Ele não consegue destruir minha coisa. <risos> Dei muito olhar nesse Thanos, moleque. Nossa, agora tem que tomar cuidado. Que ele vai, pode vir com um pulo aqui pra mim, velho. Que é o que ele vai fazer. Certeza, ele tá pistola, velho. Nossa, ele tá vindo, moleque. Mata o Thanos, moleque. Pulou, pulou, putão, pulou, putão. Meu Deus do céu. Mano, tem pouca vida. Ah, não! Não, não! Não! Quase! Velho do céu. Ai, que vacilo, galera. Que vacilo, que vacilo. Quase eu mato esse tano safado, velho. Nossa. Dei uns bons olés neles, foi verdade. <risos> esse vai ser o primeiro episódio aqui do... Gelado contra Thanos. E fiquem ligados que vão ter outros aqui durante a semana, porque esse modo de jogo tá muito da hora e muito divertido, e não dá pra fazer um vídeo só dele, mano. Então é isso, esse aqui é o de hoje. Curtam, se inscrevam no canal, dá like no vídeo, compartilha com os amigos, e é isso aí. Um beijo e tchau.